E você ainda irá descobrir o verdadeiro motivo pelo qual nenhum homem te pede em namoro e o que você precisa fazer para que qualquer homem deseje namorar com você. Olá, eu sou o Renan, sou consultor de relacionamentos. Eu vou te contar agora o que todo homem procura em uma mulher, então continue assistindo a esse vídeo, porque agora mesmo você vai descobrir um atalho na sua mente que irá permitir que você se conecte com qualquer homem, fazendo com que o um homem tenha olhos apenas para você. Você também vai descobrir como que uma simples mudança em você pode fazer com que você tenha a mesma visão que os homens têm sobre as mulheres. Por sinal, eu posso tirar esse vídeo a qualquer momento por motivos profissionais e pessoais. Então meu conselho é que você assista a esse breve vídeo até o final, porque só através desse vídeo eu irei revelar um método que se você aplicar em sua vida, você vai se tornar muito mais atraente para os homens e irá te tornar também o desejo de todos os homens sem exceção.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 Eu sei que você pode estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Sim, isso é até saudável. Eu nem peço que você acredite em tudo isso agora, mas eu te prometo que até o final desse vídeo você irá provar por si mesma que isso é mais do que verdadeiro. Não se preocupe que você ainda terá o meu contato para me cobrar depois.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 Sozinha. O que a maioria das mulheres não sabem é que elas têm o um poder interno que é capaz de trazer aos seus pés o homem que desejar. Talvez você já tenha lido algo do tipo em algum blog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 Para contornar um pequeno pedaço dessa situação, periodicamente eu abro algumas vagas para um grupo exclusivo no WhatsApp, que eu divulgo na página do Relacionamento na Prática. Nesse grupo, eu tento ajudar o máximo de mulheres que eu posso a resolverem suas maiores questões que as impedem de ter a vida amorosa que tanto sonham. Há algum tempo atrás, quando eu abri as vagas para um novo grupo, eu vi a minha melhor amiga de infância colocando seu número para participar. Até aí tudo bem. Mas quando ela veio pessoalmente me contar o que ela estava passando com um cara que ela tinha conhecido há pouco tempo, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque ela sempre foi uma mulher decidida, autêntica, bonita, e que pra mim seria muito improvável dela sofrer por algum homem, mas não era bem assim. Há pouco tempo atrás, ela conheceu um cara que era amigo de uma amiga dela. E após trocar algumas mensagens com ele, decidiu sair com ele numa sexta-noite. Ela chegou em casa, se arrumou, e ele buscou ela na porta da casa dela e foram juntos para uma pizzaria. Conversaram bastante um com o outro. E no final da noite, eles se beijaram e marcaram um próximo encontro. Eles tiveram alguns encontros e sempre faziam planos para o fim de semana juntos. Trocava mensagens picantes o tempo todo, e antes de dormir, eles sempre se falavam ao telefone. Cada noite que eles passavam juntos era uma maravilha. Só que um dia, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. No dia seguinte, no final da noite, eles estavam conversando no telefone, e ele ficou meio calado. Ela tentou entender o que estava acontecendo, já que ele sempre conversava bastante com ela. Mas ele só dizia que estava cansado e que já iria ir dormir. Ela mal sabia que aquele era o início do fim. No outro dia a mesma coisa. Ela tentou ligar para ele várias vezes no dia, mas ele sempre arrumava desculpas para desligar o mais rápido possível. Isso de fato estava muito estranho, mas mesmo assim... Ela ainda tentou conversar com ele de qualquer maneira, enviando mensagens. Mas ele também parou de responder todas as mensagens e aos poucos eles foram se distanciando até não se falarem mais. Numa noite, ela foi dormir se sentindo fracassada e se perguntando para si mesma de que estava destinada a ficar solteira para sempre e nunca mais saber o que é ter um relacionamento feliz e amoroso. Mais um dia se passou e ela acordou com a mesma sensação de solidão e medo. E foi só aí ela decidiu me procurar e falar a respeito. Ela parecia desequilibrada diante daquela situação, já que não conseguiu entender o motivo pelo qual ele se afastou dela. Confesso que de cara, eu não consegui entender toda essa situação, pois ela estava muito confusa com tudo isso. Mas como ela era uma grande amiga de infância, eu sabia que eu poderia falar abertamente com ela sem nenhum problema. Ela me contou que o seu ficante era imprevisível e que seu comportamento simplesmente não fazia sentido. Tudo isso para chegar a uma conclusão de que ela sempre teve padrões pré-estabelecidos de homens e isso acabava fazendo ela agir de modo precipitado em diversas situações e mesmo que ela nem percebesse, essa atitude o deixava cada vez mais distante sem nenhuma vontade de sair com ela novamente. Mas naquele momento eu estava desenvolvendo um programa para ajudar as mulheres a conseguir ter um relacionamento perfeito, que hoje eu chamo de programa relacionamento na prática. Eu ainda não havia terminado o programa, mas mesmo assim eu resolvi mostrar a ela. Eu exemplifiquei para ela esse programa em alguns minutos. E sinceramente eu nem esperava que ela fosse entender tudo o que eu te disse e que aquilo era exatamente o que ela estava precisando. Então ela captou tudo que eu disse e logo soube que tinha que fazer de diferente. E assim estava louca para colocar o conhecimento em prática. Pouco tempo depois, ela teve um final que toda mulher deveria ter. Ela está feliz com o seu namorado que ama de verdade pelo que ela é. Isso porque ela entende como que funciona um relacionamento, sabendo o que se passa em cada fase com seu parceiro. Infelizmente, para a maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. Muitas mulheres não entendem como que funciona esse programa. O grande problema vem da confusão que em tudo quanto é lugar na mídia, revistas, livros e milhares de blogs ensinam sobre como a mulher deve se comportar diante desse tipo de situação, estimulando o comportamento equivocado e não ensinam as verdades por trás dos relacionamentos que dão certo. Uma grande parte das mulheres solteiras ou comprometidas cometem erros que aos poucos vai acabando com as chances de encontrar um ótimo parceiro. Com esse tipo de conteúdo que temos espalhados por aí, uma maioria das mulheres vão acabar ou encalhadas ou com um homem sem nenhum valor. E ainda assim não vão entender o porquê de tudo isso. Eu não acho que você quer isso pra você, certo? Mas eu tenho uma boa notícia, se você já passou por alguma situação parecida ou até mesmo já tenha cometido esses erros e provavelmente você cometeu, existe uma maneira bem simples de contornar esse problema. O segredo é você ser capaz de entender a parte emocional profunda dos homens, entender que o seu comportamento e o que você fala afetam os homens muito mais do que você imagina. Mas para entender a parte emocional profunda dos homens, você precisa se encontrar num estado de equilíbrio superior a este que você está nesse momento. Praticamente 90% das mulheres não sabem... É que para se conectar a um homem, seja ele quem for, você precisa antes desvendar a sua personalidade. Você precisa descobrir seus hábitos e se conhecer melhor para encontrar o equilíbrio entre seu eu interno e seu eu externo. E assim iniciar um ciclo de conexão que seria... Seu coração com a sua mente. Seu corpo e a sua mente. Seu coração e seu corpo. São esses os três equilíbrios que você tem que manter para se conectar intensamente com o homem que você quer namorar. Quando você alcançar esses três equilíbrios que é algo que pouquíssimas mulheres entendem, você irá se conectar profundamente com o um homem. E isso que eu estou te falando agora é capaz de gerar uma sensação tão profunda em um homem que ele não irá conseguir nem explicar o que ele está sentindo. Isso é algo apressadamente forte para qualquer um homem. Deixa eu explicar melhor. É importante que você preste muita atenção. Os homens são atraídos pela sensação de confiança e admiração. Mas não se engane ao achar que você já tem uma visão clara sobre isso. Essa é uma situação muito mais delicada do que você imagina. O que você não sabe é que uma grande maioria dos homens não sabem a diferença entre ser amado e ser respeitado. Os homens também são ótimos em perspectivas. Por exemplo, quando o um homem repara uma mulher por 30 segundos, ele cria uma situação com ela que se resume em três estágios básicos, que são Quero só beijá-la, quero usá-la o quanto eu puder. Nossa, ela parece ser bem misteriosa. E é nesse terceiro estágio que ele cai na dúvida de entrar num relacionamento, de enfrentar algo novo. E a partir daí, a mulher em questão será um novo objetivo a ser traçado na mente dele. Bem, é praticamente impossível um homem simplesmente parar e pensar. Hum, preciso de uma namorada. Quando o homem passa pela dúvida de que está apaixonado ou querendo se apaixonar por alguém, a mente dele também passa por um transtorno de pensamentos. Isso nunca fica à vista das mulheres, nem mesmo à vista dos próprios homens. Pois é necessário que você entenda como que funciona o mecanismo da mente do homem para saber o que se passa pela mente dele em cada instante. E o que isso tem a ver com o homem assumir o um compromisso com você? Tudo. Tem tudo a ver. Pois é aí que entra o programa Relacionamento na Prática. Quando você entender o programa, você vai estar sobre vantagem diante das outras mulheres. Você terá o dom de escolher quem você quer ao seu lado, ao invés de ser escolhida. Você será capaz de captar a atenção de um homem e deixá-lo completamente atraído por você. Todos nós queremos alguém que realmente nos interessa. E é essa sensação profunda que nos liga emocionalmente com outra pessoa. É essa a sensação que você só sente quando não tem dúvidas de que está com a pessoa certa do lado de alguém que te conhece tão bem. Todo homem também precisa disso. A experiência de vida de um homem pode ser muito diferente da sua. E talvez você nem perceba isso. Todos os homens também querem encontrar alguém com que eles possam compartilhar suas vidas. É por isso que poucas mulheres entendem o programa Relacionamento na Prática. Mas quando você entender, você irá saber e ainda está 100% preparada para sair com qualquer homem que desejar. Através de suas palavras e gestos, você será uma arma poderosa capaz de deixar qualquer homem louco para estar com você. Quando eu vi que esse programa funcionou através de conselhos que eu apresentei para algumas mulheres, eu vi dentro de mim que eu poderia transformar a vida de milhares de mulheres e seus parceiros também. Eu fiquei tão contente com isso que nessa hora eu decidi que eu faria de tudo que estivesse ao meu alcance para que sim pudesse mostrar o maior número possível de mulheres, como é que elas podem vencer facilmente a barreira que existe em meio à nossa comunicação. E assim conquistar o amor e a segurança que toda mulher merece num relacionamento. De imediato eu comecei a entregar o relacionamento na prática para algumas mulheres com quem tenho contato até hoje. E para ver se elas também teriam bons resultados. Eu decidi entregar o relacionamento na prática para mulheres que se encontravam em situações delicadas, que eu vou te falar agora. Por exemplo, se elas tivessem um ótimo relacionamento, mas que de repente o homem afastou sem que elas entendessem o porquê. Se ela tinha o costume de dizer coisas apenas para agradá-lo, pois achava que dizia de tudo que ele queria ouvir, que na realidade isso servia apenas para afastá-lo. Caso estivesse tentando conversar com seu parceiro com a intenção de levar o relacionamento a um passo à frente, mas acabava colocando tudo que havia conquistado por algo abaixo. Ou estivesse solteira, sozinha, sem saber o que fazer para chamar a atenção do homem que ela queria. E até se acreditasse ter encontrado o cara certo, que parecia ter tudo que ela sempre quis em um homem, onde por outro lado, sentia que ele não havia da forma que ela queria ser vista. Milhares de mulheres que já passaram por qualquer uma dessas situações testaram o um programa Relacionamento na Prática, e quase que de imediato perceberam incontáveis melhorias e um aumento de confiança, tanto que os resultados que elas tiveram falavam por si mesmas. Cada vez mais eu melhorava o programa relacionamento na prática na medida que eu fosse recebendo o retorno dessas mulheres. Esse programa foi se tornando cada vez mais eficiente graças a isso, algo inacreditável. Eu passava noites em claro, escrevendo, elaborando e juntando todos os incríveis resultados que eu recebia, tornando esse programa ainda mais eficiente. Até que finalmente o programa Relacionamento na Prática chegou ao que ele é hoje. O programa Relacionamento na Prática tem o poder de transformar milhares de mulheres. E tudo o que eu queria era que ele continuasse espalhando na forma que ele estava, para que todos os problemas que prejudicam os relacionamentos mundo afora se extinguissem. Tudo isso foi simplesmente surreal. Eu recebia dezenas de e-mails todos os dias de amigas da minha amiga me perguntando se elas também poderiam ter uma cópia do programa Relacionamento na Prática. Porque ele era exatamente o que elas precisavam. E algumas mulheres com quem eu converso o tempo todo me disseram que o meu programa foi o divisor de águas em suas vidas amorosas. Eu estava muito feliz com todos esses resultados e agora eu vou te falar algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora você também pode usar esse poderoso programa e transformar completamente a sua vida pessoal amorosa alcançando um nível de confiança, respeito e amor nos seus relacionamentos, onde você nunca imaginou que fosse possível. E isso não se trata de nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, ele é bem simples e prático e você pode começá-lo hoje mesmo e imediatamente começar a notar algumas mudanças em você mesmo. Você poderá descobrir de verdade o que se passa na cabeça dos homens e transformar sua relação com eles para sempre, em apenas 30 dias. Não importa se você está enrolada, sozinha ou está em um relacionamento sério, você será capaz de entender qualquer homem e conhecer a fundo seus desejos. Se você quer despertar fortes sentimentos de atração e paixão em um homem, você deve se conectar profundamente com ele. Quando você começar a usar o relacionamento na prática, você será uma mulher daquelas que dizem por aí, que sorte tem com os homens e que tem o um tipo de relacionamento que todas as mulheres sonham em ter um dia. A única diferença é que no seu caso não será a sorte, será você mesma. E ainda posso te dizer, prepare-se para ser invejada. Esse é o programa perfeito para você ter o relacionamento perfeito. Você aprenderá os segredos para se conectar com o homem em nível profundo, para que assim ele possa te conhecer como você realmente é. Afinal, os homens odeiam máscaras sociais. Você sabe do que eu estou falando, aquele disfarce que a maioria das mulheres usam para tentar agradar os outros, os homens realmente odeiam isso. A única coisa que eles querem é ver você como você realmente é. Então se você quer ser vista como alguém que um homem deseja namorar ou casar, você precisa desse programa. Você também aprenderá como uma simples mudança de pensamento pode te transformar da noite para o dia em uma candidata melhor do que qualquer outra que um homem já conheceu. E de quebra, você também irá descobrir os três maiores erros que todas as mulheres cometem ao se aproximar de um homem. Você vai aprender a se tornar mais atraente aos olhos de um homem, sendo diferente de qualquer outra mulher que ele já tenha conhecido. Esse simples aprendizado por si só vai colocá-la acima de qualquer mulher. Dessa maneira, você irá conquistar um lugar permanente na cabeça de qualquer homem que te conhecer. Quando você passar pela leitura desse programa, ouvir as aulas e fizeram os exercícios simples que eu te passar. Você entenderá melhor do que milhares de mulheres como que os homens pensam e por que eles agem de determinadas maneiras. Você saberá os segredos que todos os homens guardam desesperadamente de todas as mulheres. Como por exemplo, quando eles falam de um modo meio grosso. Na verdade, é uma maneira de falar sem usar as palavras. Eu estou irritado, mas não quero falar sobre isso. Você entenderá o que realmente está se passando na cabeça e no coração de um homem. Não importa se você não o conhece ou se já conhece ele há algum tempo. Se você realmente quer ser uma mulher adorada por um homem, então isso já mudou tudo para você. Além de tudo, é preciso que você esteja preparada para como vai ser quando os homens simplesmente não forem mais um mistério. Para quando você, de repente, entender exatamente o que ele está pensando, entender como é ser um homem. Para que todos aqueles problemas que você tem no seu relacionamento com os homens simplesmente irem embora. Se você é como a minha amiga e como todas as outras mulheres que já passaram pelo programa Relacionamento na Prática, quando você ver tudo isso acontecendo pela primeira vez, você ficará chocada. Você sentirá uma confiança incrível pulsando por todo o seu corpo. Você terá homens correndo atrás de você como se fossem caçadores. Uma mulher que entende os homens de uma forma profunda e instintiva. Apenas imagine isso por um instante. Toda aquela ansiedade desaparecendo. Nunca mais ficar imaginando por que ele não ligou. Ou por que ele disse aquelas coisas horríveis. Ver aquelas lágrimas, aquela raiva, aquela frustração, aquela dúvida. Tudo isso simplesmente desaparecendo de sua vida. Você deseja isso? Eu acredito que sim. E aqui está a parte legal de tudo isso. Apenas siga as etapas do relacionamento na prática. E você vai ver todo o mistério sobre como os homens pensam. Desvendados em detalhes e finalmente explicados para você. Sem meses e meses de terapia. Sem discussões. Sem implorar e suplicar para ele se abrir, sem ter que imaginar o que ele pensa sobre você. Eu te digo uma coisa: se o homem disser que te ama, ele será seu para sempre. Agora, eu vou responder algumas perguntas que algumas mulheres já me fizeram, porque você também pode ter as mesmas dúvidas. O programa Relacionamento na Prática pode funcionar de verdade para você? Quando eu comecei a espalhar esse programa, eu já imaginava que ele traria algum impacto para quem eu fizesse, mas eu não podia imaginar que ele mudaria a vida de tantas mulheres nem mesmo as formas diferentes que elas usaram o programa em sua vida. Então sim, esse programa não só pode como deve funcionar para você. Mas será que esse programa é para você? Eu acho que esse programa pode ajudar todas as mulheres sem nenhuma exceção. Umas um pouco mais e outras menos. Mas se agora você tem uma fila de homens atrás de você, onde cada um deles está disposto a largar tudo para te namorar, ou mesmo já esteja casada com o um homem da sua vida e não tem nenhuma dúvida de que quer passar o resto da sua vida junto com ele. E se você já sabe exatamente o que o homem está pensando e sentindo, esse programa realmente não foi feito para você. Esse programa é para você somente se você tiver medo de ficar sozinha, se você tem dificuldades de prender um homem, se você até atrai os homens, mas não é capaz de se conectar de verdade com eles. Se você acha difícil ter uma relação que tanto quis. Se você não sabe por que, que os homens se distanciam de você, se tornam frios e desaparecem de sua vida sem explicações. Se você ainda não encontrou o homem perfeito. Se você tem medo de se machucar novamente por causa de um homem. Nesse caso, a minha maior vontade é te ajudar a dar a volta por cima. Te ajudar a se transformar em uma mulher capaz de conseguir um relacionamento que você merece de verdade. Esse programa vai ser o seu parceiro fiel, sempre do seu lado, garantindo que você seja uma mulher incrível. Nesse exato momento, eu me comprometo a te levar de onde você está agora, para onde você sempre quis chegar. Então se você quer um relacionamento profundo e verdadeiro, onde você será culpada por ocupar a mente dele a todo instante, sendo cada vez mais amada e respeitada como a mulher que ele sempre sonhou. Eu não estaria falando isso se eu não tivesse certeza que isso é possível, mas talvez você não queira usar o programa Relacionamento na Prática, então pode dizer que você tem as seguintes opções. A primeira, você poderia me contratar para que eu pudesse te ajudar pessoalmente. E com toda certeza é muito melhor do que fazer tudo por conta própria, se arriscando sem saber se vai dar certo ou não. Você precisaria investir centenas de reais, até porque hoje uma hora de consultoria comigo custa 300 reais. E como você precisaria de várias horas para que eu pudesse te passar uma pequena parcela de tudo, essa consultoria não sairia por menos de mil reais. A segunda, você pode procurar por um terapeuta e torcer para que ele conheça tudo sobre relacionamentos e sobre a sua vida em particular. E até mesmo sobre os homens, mas te adianto que isso é pouco provável. E para a sua sorte, eu vou te oferecer uma opção muito melhor que essas duas. A terceira opção é o meu programa completo que eu desenvolvi. E ele é bem simples e prático, que ficou dividido em duas partes o autoconhecimento e o plano de ação. Eu deixei tudo isso compactado em formato de PDF para que todas as mulheres entendessem conteúdo sem sacrifício e para que o acesso seja feito de qualquer lugar e para que você entendesse as grandes verdades que as mulheres vêm querendo saber há anos sobre o que realmente se passa na cabeça dos homens. Como um complemento, esse programa ainda contém algumas videoaulas ensinando você a descobrir a sua melhor versão. E eu ainda separei três bônus sensacionais para você. O primeiro deles é o gatilho da atração, o ponto chave da atração perfeita. É um e-book completo com um treinamento que vai ensinar a você como ter uma confiança imbatível com os homens e como usar o poderoso gatilho mental para ter qualquer homem que você queira na palma da sua mão. Você também ganhará União de Vênus, também em formato de PDF. Você vai aprender exatamente por que que você é destruída pela insegurança nos seus relacionamentos. E como criar uma calma no seu coração que nunca a deixará ficar ansiosa sobre nenhuma situação com os homens. E por último, você receberá mentiras sexuais desvendadas. Essa é uma série de perguntas onde eu respondo a uma mulher mais de 20 perguntas sobre sexo. E eu ainda aproveito para revelar algumas mentiras que estão acabando com seus relacionamentos com os homens. E posso te dizer com muita certeza que a partir de agora você vai estar preparada para ter um relacionamento fantástico. Agora, deixa eu te dar um alerta. Coloque em prática o que você aprender com esses bônus com responsabilidade e não de maneira abusada para controlar um homem, já que você será capaz de fazer isso. Até porque isso seria um próprio tiro no pé. Eu já tinha decidido não incluir esses bônus junto com o programa, pois eles têm muito valor para mim. Eles funcionam para 100% das mulheres, mas eu vou te deixar levar de graça. Quando você tiver tudo isso em mãos, assim como várias outras mulheres que tiveram essa oportunidade de ter esse programa, você ficará chocada com seus resultados. No início, muitas mulheres duvidaram desse programa, mas isso até elas começarem a ver e provar seus próprios resultados. Por isso eu quero tanto que você use esse programa, para você ter um relacionamento feliz, que na verdade todos nós precisamos de felicidade, já que a verdadeira felicidade só vale a pena se for dividida com quem amamos todos os homens também querem encontrar alguém com que eles possam compartilhar suas vidas e que não esteja ao seu lado apenas no verão ou inverno mas as quatro estações inteiras se você quer estar em um relacionamento no qual ouvir eu, eu te amo, seja apenas confirmação do que já é óbvio, é hora de te dar as boas-vindas ao relacionamento na prática. Se você quer saber o que é ter a felicidade dia sim e dia também, você definitivamente está no lugar certo. Agora, deixa eu te perguntar quanto vale para você saber que de repente você pode entrar na cabeça dos homens e que pode fazer qualquer homem feliz e ainda ser amada por qualquer homem que você queira? para sua sorte, tudo que eu fiz até hoje foi com muito amor e carinho. Eu realmente quero ajudar o máximo de mulheres possível até um relacionamento que sempre desejavam ter pergunte a você mesma 10 reais por dia é muito para ter um relacionamento dos seus sonhos se um gênio saísse de uma lâmpada e dissesse por 3.650 reais eu te darei o relacionamento dos seus sonhos você aceitaria esse acordo? Porque eu te garanto que em 30 dias você vai transformar a sua relação com os homens para sempre. Calma que você não vai precisar desembolsar esse valor. Eu sei que esse valor é inacessível para uma grande maioria de mulheres, então você não vai precisar desembolsar esse valor. Sabe por que esse programa não custa mil reais ou até mais que isso? Se você pensar bem, entender os homens é provavelmente o que mais te impede de ter a vida amorosa que você sempre quis. Eu poderia facilmente pegar esse material e transformá-lo em um seminário de final de semana e cobrar mil reais ou mais por pessoa. Para mim a questão principal aqui é que não é o dinheiro, não me entenda mal. Mas isso se trata de ajudar a maior quantidade de mulheres que eu puder. Se trata de ajudar você a ter um relacionamento excelente, a ser feliz, a ter amor e paixão, que é o que você realmente merece. Eu espero que você consiga perceber através da minha voz como eu fico entusiasmado com isso. E o quanto eu quero que isso aconteça para você. Então eu não pedirei a você para investir mil reais nesse treinamento, mesmo sabendo que ele vale isso. E mesmo com a minha gerente da agência me dizendo para cobrar um valor realmente justo, que no caso seria 297 reais, eu não vou fazer isso. Eu decidi que irei fazer algo talvez um pouco fora do comum. O preço atual do programa Relacionamento na Prática é de 147 reais. Mas eu vou te dar a oportunidade de baixar o programa e ainda receber de graça os 3 bônus para começar a transformar sua vida amorosa a partir de agora por um valor de apenas R$ 97. Reais. E por que esse valor? Primeiro que eu quero ajudar somente as mulheres que realmente estão dispostas a transformar a sua vida. E assim afastar as curiosas desse programa. E atrair apenas as mulheres que estiverem prontas para colocar em prática tudo isso que eu demorei meses para criar. Eu quero que você aplique esse programa em sua vida, em busca da felicidade plena, em um relacionamento definitivo. E com esse valor de apenas R$ 97,00, está ao alcance de praticamente todas as mulheres. Até mesmo as que estiverem um pouco apertadas têm condições de comprá-lo. Como o meu coração não é de pedra, eu ainda quero te fazer uma última oferta. Experimente o programa Relacionamento na Prática e os treinamentos de bônus por um período de 30 dias. E veja como tudo isso funciona para você. E se por algum acaso, dentro desses 30 dias, você não ficar encantada com esse programa, basta me enviar um e-mail me dizendo a sua insatisfação que eu devolverei cada centavo. E se isso acontecer, o que eu sinceramente duvido, eu te deixarei ficar com tudo de graça. O programa e todos os bônus. Sem perguntas, sem questionamentos, simples assim. Tudo isso é para mostrar a confiança que eu tenho que o programa Relacionamento na Prática vai funcionar para você. Assim como milhares de mulheres que puderam alcançar a felicidade que sempre quiseram, você agora tem uma decisão a tomar que mudará a sua vida para sempre. E enquanto você pensa sobre isso, você tem apenas duas opções. A primeira opção é sair dessa página, fechar esse vídeo, tentar esquecer tudo que eu te disse, tentar ignorar aquele sentimento incômodo no fundo da sua cabeça, aquele desejo insaciável de saber, de experimentar você mesma a verdade sobre os homens, o que eles realmente querem, o que eles realmente pensam sobre você, voltar às discussões, ficar com raiva, sentir-se desprezada, se arrepender pelo homem que tem, ou ficar imaginando por que você não consegue encontrar aquele homem que te amará do jeito que você merece ignorar aquele sentimento que te deixa para baixo, te faz sentir sozinho, desconectado dos homens. Ou você pode escolher a segunda opção. Você pode fazer parte das mulheres que fizeram o programa Relacionamento na Prática, mas os três bons gratuitos que mudam a vida de milhares de mulheres. Você agora tem em suas mãos uma solução definitiva para ter um relacionamento dos sonhos, com um homem que preze seu valor, que terá algo somente para você, que vai te dar de tudo o que você espera de um homem maravilhoso. E ele só vai querer apenas uma coisa em troca de tudo isso. Que você envelheça ao lado dele. Você pode ter o poder de escolher ao invés de ser escolhida, e isso está bem aqui na sua frente. Existe uma lição de vida que você pode tomar para você mesma, e se você não mudar agora, é provável que você nunca mude. Eu estou te entregando a chave para essa realidade maravilhosa. Não perca a oportunidade de ter tudo isso. Saiba que nesse momento a sua decisão vai determinar a vida amorosa que muita gente sonha em ter por aí. Ou você pode continuar como as outras mulheres por aí que entram e saiam de relacionamentos dias após dias e nada muda em suas vidas. E se você me escutou até aqui, saiba que tudo depende de você dar esse primeiro passo. Esse programa é a única coisa que separa você de um relacionamento que você sempre quis ter. Clique no botão Quero Conhecer o Programa logo abaixo e aproveite essa oportunidade que você sempre quis, para que assim possamos juntos alcançar os resultados que você sempre sonhou. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora você tem a tomar essa pequena decisão que irá te ocasionar uma enorme transformação. Tudo isso por apenas R$ 97. Reais. Então não perca essa chance de encontrar a felicidade e o amor verdadeiro de sua vida. Clique no botão abaixo para ter acesso imediato a tudo isso. E mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo. Mal posso esperar para ouvir sobre o seu sucesso. Um grande abraço e nos vemos do outro lado.